As emoções. Estou aqui para vos pedir encarecidamente é, para se inscrever no meu canal, é, ativar, o sino, ativar o sino de notificação, não é? é explodir mesmo, mudei de um like, porque eu preciso muito da vossa ajuda, mano. Estou aqui, sou um, um novo youtuber, é, e tenho muitas inspirações, sempre um grande youtuber como João Caetano, Renato Garcia, Mike e muitos outros. Epa. Essa é a mansão onde me encontro, o um condomínio por trás da minha placa. Filma a editora, a nossa vista bonita, temos uma vista maravilhosa, é, eu vos garanto que vocês vão gostar, eu vos garanto que não tenho a melhor qualidade de máquina, nem estou com agora, mas Deus vai abençoar, obrigado por tudo. Bateu